Vou botar meu óculos aqui. Nota alguma coisa de diferente? É um estilo que estou adotando. O senhor com apenas uma perna de óculos. A outra eu uso apenas como um troféu. Para me lembrar dos tempos que a vida era fácil. Tem um cara aqui, velho. Céu, moleque. Mano, não sei porque minha pump não atirou, velho. Foi estranho. Não é O cara tá me dando um olé, velho Mas eu sou mais rápido, mano. Pô, eu puta pegou As duas kills, velho Tem um cara sério de C4 aqui, velho O cara não tá brincando, não Para com essa C4, seu louco Parece um maluco Você vai acabar se machucando, velho Toma cuidado Toma cuidado, meu amigo Toma cuidado E aí, meu parceirinho? E aí, meu parceirinho? Qual é? Qual é que é? Tá achando que vai editar construção na minha cara e vai ficar por isso mesmo, tiozão? Mano, me respeita um pouco, velho. Sabe de onde eu vim, mano? Eu sou do outro florestal, maluco. <risos> Aqui a gente faz as coisas diferentes, cara. Então um pouco de respeito. Mel! Os caras não me respeitam, meu. Vamos vazar daqui ao melhor estilo Robin Hood, meu. Vou vazar o melhor estilo Robin Hood, meu. Mel. Mel, se liga, meu. Uh! Cadê as pessoas, tá ligado? Ai safado. Ah, tem outros caras ali Tem dois, tem dois, tem dois Ih, travou, velho Tinha outro cara na minha direita, meu. Vai ficar difícil pra mim Não Eu não queria vir pra cá... Isso foi um acidente! Hum, eu estou ferrado! <risos> Tá no chão, cara, velho E eu tô vivo ainda, velho, meu deus Será que tem alguém, tipo... Ah, tem um cara ali Tinha outra pessoa atirando Tem um cara rushando nele, velho Ah, então Oh, não esquece de mim, amigo Você ficou me maluco Agora eu vou atrás de você, você tá tra... Ah, eu tô sem material, velho Não posso comprar essa briga, eu tô sem material Tô aqui, irmãozinho Valeu, parceiro O cara também não tinha nada de material, velho Que bosta Vou pegar logo essa parada aqui, mano Opa Não posso ficar moscando aqui também, na real. Os caras estão em tilt, velho Ah, ele tá tirando nele mesmo. Eu vou aproveitar essa sua distração. O cara parecia estar muito perto daqui, velho. Olha uh, lá quase hein moleque Onde que ele tá me atirando, velho? Não sei se eu deveria ir, na real. Opa, tem uma estrela aqui, velho. Lógico que eu vou pegar. É, ele tá ali mesmo.